A gente vai conversar hoje sobre dança com a professora Carla Vendramin, que é professora do curso de licenciatura em dança aqui da URGS e coordenadora do projeto Diversos Corpos Dançantes. Vai conversar com a gente aí sobre esse projeto que iniciou em 2014 e possibilita o acesso à dança unindo extensão em pesquisa, né? um projeto que também esteve em destaque no último salão de extensão no mês de setembro. Professora Carla, muito boa tarde. Boa tarde. E é, para a gente começar esse nosso papo, uh, trazer um pouco do histórico do projeto. O que, que levou vocês a, a, a, a, a, enfim, darem início a ele? Qual foi uhum. a ideia de vocês para que ele tivesse vida e, e uhum. enfim, pudesse atuar dentro da extensão da nossa uhum. universidade? É, eu entrei como professora da URGS em 2014... Ah, mas antes disso, né, eu já, já tenho um histórico então de dança, de, claro, né, trabalho com dança, e especificamente trabalho de dança com grupo de habilidades mistas, quer dizer, com pessoas com e sem deficiência, há bastante tempo. Tenho feito essa pesquisa desde 2000. Né? Então, quando eu comecei na URGS, eu já estava né, já envolvida com esse, com esse tipo de trabalho em dança e Então, eu já comecei desde o início, já no segundo mês que eu estava trabalhando na URGS, eu já comecei com esse projeto. No início, a professora Aline Haas também coordenou o, o projeto comigo. E, então, nesse, no início dos Diversos Corpos, né, uh, eu fiz a inscrição, abri a inscrição, né, uh, sem limitar o número inicialmente, o número de pessoas. A gente teve umas, é, cerca de 50 pessoas inscritas e 30 pessoas que vieram no primeiro dia. Depois, o grupo foi se configurando em torno de 20, 25 pessoas, algumas vezes mais, algumas vezes menos. Hoje, né, no terceiro ano do projeto, a gente tem ah, 18, 20 pessoas que são ah, efetivas no grupo e algumas pessoas que são flutuantes, que vêm no projeto por um determinado tempo, depois... Ainda quatro. assim, um excelente número, né? Começar com 80 pessoas interessadas e manter de 18 a 20, 25 pessoas uma média aí de, de, de comparecimento, né, professora? É, o grupo agora atualmente é um grupo bem coeso, a maior parte das pessoas... Uh, se manteram, né começaram em 2004 e se mantém até hoje no grupo. E a gente tem algumas pessoas novas, algumas que entraram no ano passado ou que entraram esse ano. E como é que funciona o projeto, professora, para a gente entender Bom, melhor? De 2014 até a metade desse ano, uh, o trabalho funcionava na Casa de Cultura Mário Quintana, Uh, e para a gente era bem importante né, é ter esse vínculo com, com uma, institu uma instituição cultural, pelo fato de poder deslocar o projeto uh, de dentro da universidade com esse diálogo, né, com o um espaço cultural, onde todo mundo circula e especialmente visando que pessoas com deficiência um histórico ainda, tá, mudando, né, de, de, de não acessar tanto esses lugares e não ir numa aula de dança convencional, né, uh, como todo mundo iria. Então, essa visibilidade para o projeto na Casa de Cultura era bem importante. E aí, depois, a gente foi para a Ezefide, né, teve uma série de questões ali que agora, inclusive, a gente está voltando a conversar, mas, enfim, uh, o projeto, então, com é, é, é de improvisação em dança, e, e ele é aberto a pessoas de, com, que tenham qualquer deficiência e, e ele, ele é aberto sem uma inscrição prévia, né? É, por exemplo, a pessoa precisava mandar um e-mail ou falar comigo, ir lá conhecer o projeto, olhar uma aula ou experimentar um pouquinho da aula para a partir daí a gente ver se ela ia querer ficar no projeto... Uh, ou não, né? a gente não não fazia nenhum questionário antes para para pessoa poder entrar. E uh, o projeto recebe pessoas também sem deficiências, né, professora? Existe isso. E, e isso além, né? A senhora falou agora da questão da casa de cultura de inserir essas pessoas num espaço uh, público, um espaço cultural, enfim, que talvez elas não se inserissem. Né? A questão de poder interagir com pessoas sem deficiência nessas aulas também é uma forma de, de poder incluir essas pessoas né? Nessa, né? nessas questões de, de dança, enfim, de expressão corporal. né Eu acho que é uma. A, é, um, é um entendimento né sobre o corpo, sobre dança, que é a, a, a sinergia da dança é, num grupo misto de pessoas com e sem deficiência, onde a gente pode. Uh, praticar e pesquisar a dança e, e, e, e, e esses corpos, né, de uma forma integrada. E como é que o projeto une extensão e pesquisa? Uh, a pesquisa, uh, né, a gente tem hoje um grupo de estudos e um grupo focal, que daí, né, no, no, na no, no passar né, da, desse projeto, daí, uh, uh, tem vários professores de dança de, de outros lugares que participam da, do grupo, né, tem os, os, monitor, os alunos monitores, então uh, no meu projeto de pesquisa pessoal já é algo que eu venho pesquisando, e, e agora, né, ainda mais com o grupo de estudos e o grupo focal que a gente tem, que é um grupo que se encontra para também uh, organizar os processos internos do grupo. E como é que vocês avaliam a evolução desses alunos nesse período? Porque uh, o, período, o programa já tem dois anos né e certamente vocês já já já puderam avaliar alguns resultados que foram obtidos de, dessa de, desse período de permanência dessas uhum. pessoas no projeto. Como é que vocês avaliam os resultados? E a receptividade dessas pessoas também, porque eu imagino que elas é, estão se sentindo muito satisfeitas. É, né? A avaliação é, de, é assim, o, o que a gente alcança com os processos artísticos, uh, o, como, é que, como é que o grupo vem se organizando, quais são os, os benefícios uh, sociais. né A gente não avalia... Uh, ah, não é objetivo do grupo avaliar a melhora de alguma coisa, Senão, isso isso é, inclusive é contra o uma, avaliar uma melhora é, é vai vai contra o a própria filosofia do grupo, né? então assim nesse, no primeiro ano a gente fez várias apresentações na rua participou de vários eventos e fez uma apresentação no teatro Carlos Carvalho no segundo ano, a gente fez uma apresentação final, que foi no Teatro uh, São Pedro, que foi uma apresentação... Uh, bem grande que nos deu bastante trabalho e a avaliação ela é feita é, é, revendo esses vídeos, revendo esse processo do grupo né e o que o grupo foi alcançando no seu processo artístico e a visibilidade que ele foi alcançando socialmente, portanto também no impacto social a gente Acabou de apresentar agora numa mostra é, que chama Gestos Contemporâneos, no Teatro São Pedro, né? o grupo participou nessa mostra uh, dançando no dia 27 de novembro, e essa é uma mostra que, onde vários artistas e companhias importantes da cidade, como Anima, Terpsi, uh, um, Uh, é, vários, vários desses grupos participaram dessa mostra e o Diversos Corpos esteve ao lado desses grupos, o que é bastante uh, confortante... É, né como reconhecimento assim do trabalho do grupo sem dúvida não não a avaliação que eu digo muitas vezes também não é necessariamente que a gente tenha a mania de objetivar tudo em uhum. números e tudo mais mas realmente é esse tipo de até também por isso que eu perguntei da questão da, da satisfação dessas pessoas em poder uhum. participar né porque eu imagino que isso seja um, um fator de, de satisfação de vocês também imenso né com Fantástico. certeza tem uma entrevista uma reportagem que saiu o ano passado Uh, no jornal do almoço e essa entrevista uh, ela ela mostra isso né porque uh, uh, né várias vários participantes do grupo deram um depoimento e, e falaram quanto é tem sido importante a participação deles no grupo e, e o grupo se sente como uma família né <risos> ele ele tem um processo bem Querido, assim, também de, de apoio mútuo nesse sentido Eu estava dando uma olhada na, na, na ficha do projeto, enfim Como é que, até para tirar informações Para a nossa conversa, e me chamou a atenção Um aspecto de que As aulas de improvisação em dança desenvolvem Três focos, uhum. seriam Atenção sobre o corpo, o espaço e a relação Com o outro queria que brevemente, né? Claro que deve ter uh, explicações uhum. que para aulas e aulas, mas uhum. assim, brevemente dar uma ideia para a gente como é que como é que são esses três focos, o que, é que significam esses uhum. três focos? Foco interno, né? São a sensação do corpo e o contato consigo mesmo, uh, de entendimento do seu próprio movimento, de percepção uh, do corpo no sentido de do olhar, da escuta. Uh, é como o meu corpo move, como eu sinto o meu corpo mover, como eu posso entender o meu movimento, né? Aí o, o foco externo é daí começar a perceber a relação com o outro e o seu corpo nesse espaço, as trajetórias que o corpo faz no espaço, como é que o meu movimento uh, se relaciona com o movimento do outro e como é que a gente compõe junto fazendo dança. E... Ah, e o terceiro foco é a sinergia do grupo, né? Como é que eu amplio ainda mais esse foco externo e, e, e enxergo a sinergia do grupo e o grupo inteiro, então, ah, vai vai ah, fazendo essa dança, essa improvisação em dança junto. E amanhã vai haver uma oficina, né, com o grupo, né, no Instituto Ling é isso? Isso, isso. Ah, o, as inscrições podem ser acessadas pelo Site do grupo, né? Que é diversosdancantes.wix.com e ou também é, pode ir lá na hora e fazer a inscrição na hora, mas corre o risco de que, se por acaso tiver a ah, ah, tiver um, né, um número de pessoas já fechado de inscrições, não vai conseguir fazer que é no máximo 30 pessoas lá, né? Ah, mas estão todos convidados, a oficina é das duas horas às 5 horas, a gente vai primeiro fazer a, a oficina de dança, depois a gente dá um intervalo e vai mostrar alguns vídeos do grupo, falar sobre o processo e, e compartilhar, então, o que a gente vem fazendo no Diversos Corpos. E a experiência no Salão de Extensão, professora? Foi um Diversos Corpos, foi um dos projetos que receberam destaque, como é que foi essa experiência lá no campus do Vale? É sempre muito gratificante né, participar do Salão de Extensão, porque além da oportunidade de mostrar o projeto, a gente compartilha também e conhece uh, outros projetos. Né? Então, foi bastante gratificante o reconhecimento do grupo né, nesse ano, através desse destaque, uh, para as alunas, as monitoras também que se prepararam para fazer essa apresentação, acho que foi bem importante para mim também. E bom, para, para quem está interessado em participar, então simplesmente entrar em contato. Como é como é que faz o, a pessoa que está nos ouvindo agora, que quer participar dos diversos corpos, Que quer participar das, das aulas, enfim. É, ah, bom, no momento então a gente tem essa oficina, né, no dia três amanhã. Ah, o ano que vem daí para participar do grupo Pode também acessar o grupo através do Facebook, né? E ali daí também vai ter o e-mail do grupo, também vai ter o site do grupo. E... e Agora, no momento, né, como a gente está na finalização, para participar do grupo é só para o ano que vem, mas se já quiser ir mandando e-mail, e ir entrando em contato, daí a gente vai fazendo, vai recolhendo né, esses contatos e daí o ano que vem a gente informa quando o grupo começar de novo. Nas redes sociais também tem todas as informações, imagens, enfim, de todos os trabalhos que foram feitos Sim, tem, últimos, tem vários Sim, tem né? várias fotos, vários vídeos que podem ser acessados pelo diversos grupos é, pelo facebook, né, diversos corpos dançantes e ali também tem o site Muito bem, professora Carla Vendramin do, do, perdão, da escola de educação física fisioterapia e dança, professora de licenciatura em dança aqui da URGS coordenadora do projeto diversos corpos dançantes, muito obrigado pela participação aqui no extensão em foco e parabéns pelo excelente trabalho que você desenvolve Muito obrigado Vamos agora as notícias da extensão A Universidade Nacional de Litoral abriu inscrições para participação no oitavo Encuentro Nacional e Latino Americano, La Universidad como Objeto de Investigación. O evento ocorrerá na cidade argentina de Santa Fé entre os dias 3 e 5 de maio do ano que vem. A extensão universitária é um dos eixos temáticos que estão recebendo inscrições para trabalhos. Interessados podem enviar resumos em espanhol ou português até o dia 5 de dezembro. Para mais informações sobre o Congresso, acesse www.unl.edu.ar barra U17. O projeto Diversos Corpos Dançantes oferecerá amanhã uma oficina de dança. O evento ocorrerá das 2 às 5 da tarde no Instituto Ling. O objetivo é expandir o trabalho do grupo e proporcionar vivência em dança com base nos princípios de improvisação para um público misto, com e sem deficiências. As inscrições são gratuitas. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail diversosdancantes.gmail.com O Instituto Ling fica na rua João Caetano, 440, bairro Três Figueiras, Porto Alegre. Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogace. Voltamos na semana que vem.